Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Então, eu estou muito feliz hoje, minha cara Juliana, porque é o primeiro vídeo que a gente grava aí em 2019. <risos> E sejam bem-vindos novamente, certo, Ju? Estamos aqui na primeira gravação de 2020. Nós ficamos um tempinho em recesso, porque a Juliana não tem tempo para gravar. E aí a gente acabou só conseguindo agora, certo, o Ju? Que está me gravando nesse momento. Bom, pessoal, muito legal ter vocês aqui por mais um ano, terceiro ano de botão de Excel, certo? E a gente espera trazer aí, ao longo desse ano, mais conteúdos e discussões e participações e xingar a Juliana por mais um ano seguido, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, ou de assistir nos YouTube aí, os caras falam delicada. Se você não é inscrito no canal, venha e participe da nossa comunidade que estamos quase chegando nos 20 mil. Então para que isso se concretize e nós consiga, consigamos, conseguimos, que seja possível atingir a Anitta, se inscreva se você quiser, evidentemente, deixa o seu like, o seu dislike para a gente começar. Beleza, Ju? Então o que, que nós vamos fazer? Você quer que eu peça a vinheta ou eu... <música> Bom, pessoal, a ferramenta que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje é uma ferramenta que se chama Remover Duplicatas. De certa forma, nós a utilizamos ela aqui no canal algumas vezes, só que hoje eu vou dar um pouco mais de ênfase no porquê utilizá-la e como utilizá-la. Certo, Ju? Então tá bom, ela fica só aqui e não me olha. Bom, se vocês observarem aí, eu tenho uma base de dados extremamente simples, certo? Onde eu tenho ali nomes que eu gerei de forma aleatória. Você sabia que tem um gerador de nome aleatório? Procura no Google aí. Sem zoeira, né? é verdade. Eu procurei lá e achei. Tá, que vai gerar nomes aleatórios. E eu coloquei ali cidades, tá? Imagina, então, isso aí que é uma base de dados, eu poderia ter outras informações mais pra frente aí. E a princípio, Juliana chegou aqui pra mim, né? Vamos imaginar que isso daí são inscritos do canal. Ela falou, botão, vamos fazer um mapeamento para saber quantos alunos nós temos na minha querida Rio Claro, Ribeirão Preto, Piracicaba, São Carlos, etc. Beleza, então, se você é um usuário de Excel aí que tá começando agora, o que, que você faz? Você vai lá e já vai começar a análise. Então, presta atenção, meu querido. Sempre, sempre, antes de você iniciar uma análise, tenha certeza de que a sua base de dados ela está padronizada. Então, inclusive, o primeiro vídeo do canal é padronização, tá? Se quiser voltar a ver um pouquinho mais mago dois anos atrás, fica à vontade. Pois bem, como eu não tenho certeza porque aparentemente parece que a minha base não está padronizada, tá? Então, para de tirar a foto, vem aqui ver. Quantas cidades nós temos ali, Juliana? Não entra aqui. Não, entra aqui, vem aqui. Você concorda que nós temos diferentes tipos de cidade, Ribeirão Preto, Rio Claro, Cascavel, caso? Você acha que eu posso diretamente fazer uma somatória condicional disso daí? Não, porque não está padronizado. Por que você acha que não está padronizado? Pode ter espaços a mais... É, com ou sem acentos. Beleza, mas isso aí vai ficar pro vídeo da próxima semana. Então a Juliana, no olho, já viu ali que a minha base de dados está, não está padronizada. Pois bem, o olho é a melhor maneira da gente analisar se a base está padronizada? Não. Se você tiver meia dúzia de informação, até vai, beleza. Mas se você pega uma base aí, 5, 6, 7, mil linhas, então não dá para fazer uma análise visual. Então, qual que é a ferramenta que o pessoal mais utiliza, né, para verificar se a base de dados ela está, é, ela tem consistência jurídica se você quisesse saber valores diferentes ali, vai lá, ô bonitona, já que você sabe, não sabe? O que você aplicaria ali? Você vai colocar um filtro. A pessoa vai vir aí e vai colocar um filtro, certo que isso? Então, se eu clicar na base de dados, clicar aqui em dados e colocar filtro, tá vendo aqui, ó? Automaticamente vão entrar... Você quer que eu fale igual ao Rodo? drop-downs ali, né? Vão entrar algumas opções ali para você selecionar. Então se eu fizer esta seleção, Ju, olha que legal, apesar da minha base de dados aparentemente né, estar padronizada, olha que eu tenho formas diferentes de como é que tá escrito, tá vendo ali? Então, por exemplo, quantas formas diferentes eu tenho de araçatuba? Então eu tenho duas araçatubas, dois Avarés, dois Jundiaí, duas Paraguaçu Paulista, uma Piracicaba, dois Iberão Preto, um Rio Claro, dois São Carlos e olha só, Henrique é pra né? Quatro São José do Rio Preto. Então note que o Excel ele já está mostrando para você que você tem algumas separações ali. tá? Se você já tem um pouco mais de experiência, vai notar que basicamente ele está fazendo uma filtragem e separando por caractere especial que é o acento. Então assim, São José do Rio Preto com acento é diferente de São José do Rio Preto sem acento. Ok? Por que, que o filtro, assim como uma análise visual, ela também não é indicada para verificar se a base de dados está padronizada ou não? Por que, minha cara Juliana? Porque ela está desprezando aquilo que você falou em sua breve participação aqui, que é a questão dos espaços. Então, se você observar, João Botão, por sacanagem, né? Escreveu aqui diversas formas da mesma coisa. Deixa eu ver, ó. Tá vendo aqui Piracicaba, ó? Esse aqui, Piracicaba, ele tá com um espaço, tá sem espaço nenhum, tá normal. Deixa eu ver se de baixo. Ó, esse tá com espaço depois. Esse aqui também tá com espaço depois. Só que a hora que eu aplico o filtro, observe que ele me aponta só um pirascaba, tá vendo? Ou seja, o filtro não é indicado para verificar se a sua base está realmente padronizada. Então toma cuidado quando você for proceder às suas análises. Tudo bem botão, se análise visual não é recomendada, se aplicação de filtro não é recomendada porque ele, des ele despreza a questão do espaço, então você vai estar tá fazendo cagada. Qual é a ferramenta que nós vamos utilizar? Remover duplicatas, que é o título aí do vídeo, certo Ju? Tudo bem, então como é que a gente faz para remover as duplicatas e verificar quais são os valores únicos dessa base? Então, só para a gente aplicar a Ferramenta, ó, eu vou copiar esta coluna ou esta base de dados e vou colocar numa coluna paralela só para a gente não atrapalhar a minha base anterior, ok? Então deu o Ctrl C aqui ó e vou colocar aqui na coluna D, beleza? Então, como que nós vamos aplicar agora a ferramenta do remover duplicatas? Com a base de dados selecionada, que você pode inclusive trabalhar com mais de uma coluna. Imagina que você quer fazer uma remoção múltipla das, da, das variáveis, ou de forma única, como eu estou colocando aqui. Você vai vir em Dados, e vai ver que nós temos aqui, minha cara Juliana, tá vendo aqui, ó, esse barrilzinho de petróleo com um X no meio? Pois bem, isso daí é o remover duplicatas, ó. O que que tá escrito aí? Exclui as linhas duplicadas de uma planilha, e você pode escolher quais as colunas devem ser verificadas em informações duplicadas, como eu disse anteriormente para vocês. Então, vou clicar aqui. Então, notem que o Excel abriu uma estrutura bem simples aqui, né, onde você pode eventualmente selecionar quais as colunas que você quer. Você pode trabalhar com mais de uma, não necessariamente também todas. É por isso que tem aqui a escolha, tá? Então, esses dois botãozinhos servem basicamente para isso, né? Ó, selecionar todas ou anular todas as seleções. E aqui ao lado, se você observar também, tem uma caixinha, né? Para você colocar um tique, se os seus dados contém cabeçalhos ou não. No caso, né? Ele viu selecionando o negócio ali, ele já identificou que tem cabeçalho. Isso aí pode, de vez em quando, não vir é, marcado ou não. E aí, você seleciona. Então, note que se eu tirar o meu dado contém cabeçalho, tá vendo ali em cima que ele explode, beleza? Fechou. Pronto. A ferramenta tá pronta para ser usado, então se eu der o um ok aqui, olha lá que maravilha, 18 valores duplicados encontrados e 32 exclusivos restantes, ou seja, eu já tenho 32 formas diferentes escritas. Note também ainda que ele está aqui fora de ordem, eu só vou colocar em ordem alfabética para facilitar a minha contagem, vou vir em dados, está vendo o azinho aqui, João? Beleza, classificou. Então, olha lá que legal. Pra você ter uma noção, ó. São José do Rio Preto, eu sei lá por que essa bosta não classificou. Vou tentar de novo aqui. Eu acho que é porque tem espaço antes, e aí ele tá colocando em ordem alfabética exatamente. Ó, é isso aí mesmo. Tá vendo que tem um espaço antes aqui, ó? Então, note que até pra questão da classificação das informações, ah, esses espaços pode ser que dê pau. São José do Rio Preto, deixa eu ver aqui, ó. Também, tem espaço antes. Então, quando tem espaço antes, ele já pega e joga lá em cima. Mas vamos voltar na explicação. Quantas formas diferentes, portanto, eu tenho de São José do Rio Preto? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete formas. Ah, botão, mas tem umas aqui que não dá pra ver no Zóio. Não dá, porque, assim, se desse pra fazer no olhos fazia no Zóio, não fazia ferramenta. Beleza? É mais ou menos isso. Então, quantas... Eu tenho 7, se eu pegar pelo filtro, eu tenho 4. Qualquer, que é? Na filtro ele só pega o assento, aqui ele pega o espaço também. Então por isso, moçada, agora você conseguiu realmente identificar. Evidentemente, né? Você não precisa utilizar a ferramenta só para este fim. Vamos supor que você quer pegar uma base e é extrair dela os valores aí exclusivos. É uma das formas de se realizar. Dá para fazer pela função única, etc. Tem uma série de maneiras, o Excel é bastante dinâmico. Beleza? Então basicamente o vídeo de hoje era esse. Aí, botão, mas você não vai fazer como que a gente ensina a padronizar? Você só está fazendo a etapa de verificação para ver se está certo ou está errado? Sim, só estamos fazendo isso. Essa questão da padronização, ele vai entrar nos dois próximos vídeos, porque realmente a gente aprendeu a parar de ser trouxa e mostrar um monte de coisa num vídeo só. E aí eu fico sem conteúdo. Ah, e, e com essa questão aí também né, de, de temas, por favor, indiquem temas que vocês querem que a gente busque aqui no canal, planilha chosso, diabo a quatro, para a gente fazer, ok? Basicamente, então, a é remover duplicatas, ela pega uma determinada, um determinado conjunto e remove as duplicatas a fim de você identificar se realmente a sua base de dados está padronizada ou não. E como a Juliana falou, nós vamos soltar um curso agora à distância de Excel, não é um curso gravado, será um curso ao vivo transmitido aqui dos estúdios do PSEG. São quatro aulas, um total aí de 16 horas, o curso vai mais ou menos das 7 da noite até as 10 e meia, 11 horas. Tá? E a data de início vai começar no dia 11 de março, portanto as datas são 11 de março, 18 de março, 25 de março e o dia da mentira, dia 1 de de abril, certo minha cara Juliana? Ela vai deixar o link para inscrições e seria muito interessante contar com a sua participação, então divulgue para os amiguinhos etc e para todo mundo, ok? Um beijo nas meninas, um chute nos meninos um feliz 2020 para vocês e que a gente não se divide tanto nesse ano, certo? Todo mundo seja feliz, Isso aí, beijão para todo mundo obrigado